What's up guys? E yeah, galera! Hoje estou aqui com a minha youtuber preferida, a Michelle Avanzi do canal <risos> A Gringa sou eu. Hoje tem um vídeo sobre as expressões em inglês e eu vou apresentar algumas expressões que eu acho que ela não vai conhecer porque são são expressões mais difíceis em inglês aqui nos Estados Unidos e antes de começar o vídeo Queria falar rapidinho sobre o aplicativo Cambly. Cambly é um aplicativo muito útil se vocês estão tentando aprender inglês e se vocês estão tendo dificuldade em achar um nativo de inglês para praticar ou treinar seu inglês, você pode fazer aulas particulares com esses professores na sua casa, qualquer lugar, qualquer horário, sempre tem professores disponíveis para te ajudar. E se vocês usam esse código, vocês vão ganhar 15 minutos para provar, experimentar o aplicativo. Também vou deixar aqui um link para um quiz que só 5% das pessoas que falam inglês conseguem entender as expressões desse quiz. Também vou deixar o link do quiz na descrição desse vídeo E vamos começar! Eu vou falar as expressões e a Michelle vai ter que adivinhar o que significa essas expressões Ok. É, a gente já fez alguns vídeos assim, mas ele disse que agora são bem difíceis, então... Se eu conseguir uma, eu vou estar bem. <risos> tá bom! Esse primeiro Between a rock and a hard place Between a rock and a hard place Ok, rock hard place, me. Uh, que a pessoa tá tipo ferrada, tá, tipo não não tem como sair da situação que ela tá. É. Sério? Sério? Sério mesmo? Aham, uh -huh. Você tem que resolver o problema, mas não é fácil, né? Você Fica entre a rock and a hard place Ah, mas eu tava pensando um pouquinho diferente Tipo, não entre escolhas Mas entre tipo, você tá entre uma pedra e uma coisa difícil Tipo, você tá sendo esmagado é por duas coisas difíceis É isso, é, né? você... É, você tá parado é. no lugar e não tem uma... Não tem mais como sair, tipo, as duas situações vão ser ruins, não importa o que você Sim. escolha. É verdade, ok. E você já ganhou um ponto, facinho. Já tô feliz, já <risos> ganhei o um vídeo. A próxima expressão é... To wrap your head around something. To wrap your head around something. To have my hair around something. Não, to wrap your head around oh, something. Oh, your head. Yeah. Eu achei que era hair, tipo... Não, to wrap your head around something. É tipo quando você passa muito tempo tentando solucionar o problema e você não consegue solucionar o problema? Mais ou menos, é. Ah, gente, olha, eu já <risos> eu entendo como funciona a mente americana, já. De tanto fazer vídeo de expressão. É. E é mais tipo quando você tem um problema e você precisa pensar mais ou achar um outro jeito para resolver o problema. You need to wrap your head around it Ah, você tem que dar, uh, tipo, total atenção e foco naquilo e, pra sim, resolver Sim, é focar nessa, nessa coisa e tentar resolver Tentar okay. achar uma solução Ok, ok tá? uh -huh. Dois pontos Dois pontos Tá, a próxima é to milk it To what? To milk it O que, que é isso? Tipo, milk? Milk é, é um verbo também para quando você está tirando a leite da vaca, leite da vaca, you're milking the cow, ah, mas também pode pode milk uma situação. Ok. Tá? Tá, eu acho que eu tenho, é tipo tirar o melhor da situação. Você está numa situação e você tenta tirar o melhor daquilo. Se explica um pouco mais. Tipo, você está numa viagem. E tipo, teu voo atrasou E talvez seja cancelado e você tá no aeroporto Mas você tenta tirar o melhor disso Passando o dia visitando a cidade Já que seu voo foi cancelado, ou sei lá, alguma hum. coisa assim É? Tipo, tem uma situação ruim, mas você tenta ver o lado positivo É? É? Não Droga! Oh. Eu achei foi nossa, três seguidas eu tô... a vampire! Não, é mais tipo quando você é doente, quando eu tô doente e você tá cuidando de mim, né? E é muito legal. Você, talvez você tá me trazendo muita comida, muita bebida, tá fazendo tudo para eu porque você me ama, né? Sim. Então, às vezes, talvez eu tô milking it, tipo, eu tô aproveitando ah, tudo que tá acontecendo, então. Tô tá se aproveitando. situation, I'm milking that you're taking care of me. I'm milking it. Ah, pessoas, aquelas pessoas espertinhas que tiram proveito da situação Tipo, okay. elas estão pegando todo o leite que tem dentro da, da vaca Estão sugando tudo <risos> Ok, entendi, entendi tá? Legal, legal A próxima é Straight from the horse's mouth Straight from the horse's mouth Por quê? que não, né? Por que não criar uma, uma expressão assim? Um, é tipo quando você é direto com uma pessoa, tipo sem enrolação, sem nada. Você é direto, é isso que está acontecendo, é assim, tem que fazer isso, tipo sem que ficar enrolando e tudo. Não. Não, droga. Ah, bom chute, né? Né? né? Bom chute, não. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Tá. I heard it straight from the horse's mouth that Mary is pregnant. Ah, é fofoca gossip? Não. Não? não? Oh. Tipo, pode acontecer durante fofoca, né? Uh -huh. Mas isso não é o que significa a expressão. Ah, não sei então. Tá. Significa que eu escutei da pessoa mesmo sobre alguma notícia que de rolou. Mesma. Dela mesma. Ah. ou de alguma pessoa que sabe sobre, então, sobre a coisa. Então você escutou da fonte direta. Tipo, yeah. tipo, a Mary falou que ela tá grávida, então... Tipo... I heard it straight from the horse's mouth, Mary is pregnant. Você escutou da boca da Mary que ela tá grávida, Sim. então é tipo... Ah, legal, legal. Yeah. Gostei dessa, eu usaria. <risos> Essa próxima... Skeletons in the closet. He has skeletons in his closet. Or he has skeletons in the closet. Ele tem medos e pavias de algumas coisas não vamos <risos> chute de novo não sei um uh, exemplo um exemplo he has skeletons in his closet <risos> ah, eu sou muito engraçado né gente você deixa de ser engraçado quando você de, tem que dizer okay. que você é engraçado ok outro exemplo you would never be able to tell mas Ben tem alguns esqueletos em seu closet. Segredos? É, segredos. Ah. É, tipo, ele tem, tem algumas coisas que aconteceram quando a pessoa era mais novo. É, normalmente são coisas mais pesadas, né? Sim, tipo, segredos. vícios ou crimes que eles cometeram. Tipo, essas coisas que a pessoa não quer que todo mundo saiba. Mas ele tem algumas coisas e é, é, você pode falar: that he has skeletons in his closet. Ah, ele tem tipo bagagem, né? Tipo é, o, sim. É, baggage that you carry with you tipo na sua, na sua vida toda, mais uh -huh. ou menos. Que são coisas mais obscuras. Sim, sim tá. mas que são escondidas, né? É, é, sim, sim. É. Legal, legal, gostei. Você tem skeletons in your closet? Agora eu preciso saber! Eu eu tô brincando. Você sabe tudo, quase tudo você é, verdade. <risos> to have an axe to grind. An axe? An, an axe. Axe, sabe aquela coisa que você usa para cortar uma árvore? Ah, uh, tá. Sabe? Sei, sei. Uh, é, é, yeah. é tipo afiar o axe. Okay. É, para deixar ele mais sharp afiado afiado isso afiar para deixar afiado tá qual é a expressão de novo agora que eu já esqueci to have an axe to grind ok então, então... você tem o axe e você precisa afiar é tá bom tipo vou, ah, vou dar um exemplo por exemplo você vai dar um discurso para muitas pessoas e você escreve o discurso <risos> Já sei que tá errado, mas continue. <risos> e yeah, aí, só que teu discurso tá muito ruim. Então alguém vai, tipo, melhorar pra ficar mais. No, no momento que você oh. quer. Então, faça ideia. Não. Por uh, exemplo? Tem. Chris really made me upset when he left the party early. I have an axe to grind with him. Ah, é tipo, ter uma vantagem com a outra pessoa. É, yeah, tipo, você tá bravo, você tem, tem que resolver um problema com a pessoa Eles, ele fez uma coisa com você que você não gostou você precisa falar com ele sobre alguma coisa You have an axe to grind with that ah, person Ah, tipo, você tem assuntos para resolver com essa pessoa Sim, sim Tá, entendi nice. Entendi, ok Nunca teria adivinhado isso na minha vida <risos> Mas é, bom, faz sentido agora É? Aham, uh -huh. depois de explicar, tipo, ah, oh, devia ter pensado É yeah. Tá bom, você fez certinho, você uh, acertou muitas Eu arrasei, é well, isso que aconteceu? Ok, ok, vocês podem deixar aqui quantos dessas expressões vocês já conheceram Se vocês acertaram algumas dessas expressões também vou deixar o link da quiz do Cambly, que tem mais expressões que são difíceis para acertar. Não esqueçam que vocês podem usar esse código para ganhar 15 minutos de aula para experimentar e provar o aplicativo Cambly. Michelle, muito obrigada por vir aqui participar no vídeo. De nada. E você está com marca de batom agora. Ah, Que beleza. <risos> Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.